Rio de Janeiro, 1850. Queridíssima amiga, essa terra distante me oferece surpresas diárias. Venho estudando os hábitos dessa corte e muitos me surpreendem. Um senhor botânico famoso, Augusto de Saint-Hilaire, Disse uma vez que a cachaça é a aguardente desta terra. É querida pelos negros, índios, viajantes e até pelas mulheres. A cachaça recebe véu de candidez. Todavia, aqui em nossa casa, continuamos a beber os vinhos do reino. Dizem que é nascida nos anos 1400, sem precedência ou nobreza. Ainda assim, disse que fora Branquinha quem gritara a República de Olinda em 1710. Imagine que Sade Miranda fez menção a ela já nos anos 1550. O um motivo rústico pela vulgaridade cotidiana constitui presença inegável de influência e modificação de culturas tradicionais entre povos remotos e terras distantes. Ah, minha amiga, não vejo a hora de saboreá-la.